Ah, e o Gal, o Gal, não joga um business? O Gal? Mas o Gal já tá... Tipo, ele é velho. Mas já tá... É. E já tá 12 horas, né? É. Eu acho que ele nem tá com saco, mas...